Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é a imposição do passe ou passe por imposição, como queiram. E é baseado num caso que aconteceu comigo em uma visita a um centro espírita aqui da nossa região onde nós íamos fazer uma apresentação com o um grupo musical Castelã. Pois bem, cheguei na frente de todos os amigos, desci do carro com o violão na mão e ao entrar no centro, como de praxe, Recebi aquele passe de limpeza, que eu considero muito interessante esse passe de limpeza Entrei, coloquei o violão e fui buscar outras coisas no carro né? Fui lá e peguei uma caixa acústica, que a caixa acústica era pesada, só trouxe uma Mas quando eu fui entrando novamente, a pessoa falou, você tem que tomar o passe de limpeza Eu falei, mas eu já tomei Ela falou, não, mas você saiu, você tem que tomar de novo Aí só passou na minha cabeça, nossa, quantas coisas eu vou ter que buscar no carro. Eu sei que eu tinha que buscar mais uma caixa acústica, tinha que buscar os pedestais de microfone, tinha que buscar a mesa de som, tinha que buscar os microfones, tinha que buscar outras coisas a mais. Moral da história, tomei sete passes. Sete passes de limpeza naquela casa ali, aquele dia. Se passe fosse droga, eu teria tido uma overdose aquele dia ali. Será que isso é certo? É isso que a gente quer colocar para vocês aqui agora. Que em muitas casas espíritas é adotado o passe de limpeza logo na entrada. E nós, no, ao nosso pensamento, consideramos isso normal e muito bom. Né? Às vezes a gente quer tomar aquele passe de limpeza quando chega. No entanto, é, caso a pessoa não queira entrar na casa espírita apenas para assistir a preleção, se ela quiser entrar na casa espírita apenas para assistir a preleção, ela não tem necessidade de tomar passe. Ela toma o passe se ela quiser, tem que ser, ela não pode ser obrigada a isso, né? Ela não pode ser obrigada a receber o passe de limpeza ou qualquer outro passe que tem lá dentro. O objetivo não é esse de uma casa espírita. E nós dizemos isso porque existem casas que chegam ao ponto de aplicarem cinco ou seis passes de limpeza só porque a pessoa teve que sair ali fora um minuto para voltar, né? Será que precisaria disso? Nós precisamos de tudo isso, né? Então, simplesmente de sair para pegar um objeto, você vai lá e tem que tomar o passe outra vez, tem que é, entrar nessa exigência, digamos assim. Então, isso aí parece ser até um verdadeiro ritual que a gente vê em muitas casas espíritas. Isso é comparado até a muitos cristãos que não podem passar na frente de uma cruz que já se benze. Se passar cem vezes na frente da cruz, se benze. Quer dizer, a doutrina espírita não pode viver sem razão nesse sentido. E aí nós até perguntamos, o que, que vai acontecer se a pessoa entrar na casa de espírito sem tomar o passe de limpeza? O que, que vai acontecer? Ela vai contaminar lá a casa? Não vai acontecer nada se ela entrar sem tomar o passe. É, a, é, a maioria dos dirigentes, quando a gente pergunta, que gostam de agir dessa maneira, para que, que serve aquilo, eles não sabem responder. E se não sabem responder, se não tem uma lógica para isso, isso chama-se superstição. Ou será que eles pensam que a pessoa vai contaminar o ambiente ou que vai cair no chão porque não foi devidamente limpa na hora da entrada na casa? Isso não vai acontecer. Será que pensam, enfim, que muitos espíritos trevosos vão entrar com um assistido, com a pessoa ali dentro da casa porque ele não tomou parte de limpeza? Se isso acontecer, o culpado é a casa e não a pessoa. Quem protege o ambiente da casa é a própria espiritualidade da casa. Não é ninguém que está chegando que atrapalha isso. Então, a gente vê que existem ainda muitas outras desculpas fora da razão, que a doutrina espírita não aprova, e que acabam sendo utilizadas sem nenhum fundamento. O que falta mesmo é estudo. Estudo da doutrina espírita e ação na caridade. É isso que falta quando a gente vê coisas assim. E vale lembrar que as casas espíritas elas são abertas para esclarecer, para orientar, para fazer com que as pessoas conheçam a verdade, a verdade apregoada pelo Mestre Jesus e pelos espíritos superiores é para isso que serve as casas espíritas para fazer uma transformação moral nas pessoas e uma coisa é certa a doutrina espírita ela é rica ela é rica sim, ela é rica o suficiente para oferecer às pessoas o alimento espiritual e o alimento moral para transformá-las sem imposição, sem ameaça olha, se você não tomar o passe vai acontecer isso vai acontecer aquilo, você tem que tomar o passe não pode existir isso o passe pode ser necessário em muitos casos, nós concordamos. No entanto, nunca poderá ser obrigatório. As pessoas têm total liberdade para entrar na casa, para assistir uma preleção, para tentar é, aprender um pouco mais, sem necessariamente serem obrigadas a tomar um passe. É essa a nossa posição. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês.